Fala, João Kleber! Fala, Toninho! Beleza. É nós que tá, hein? Hum. Aqui no restaurante, aqui, eu trabalho, mas pra vir, ah. tenta entender de lei, viu? É? A mulher que é nice. nós! <risos> é vocês nice. vão pedir o quê? Vocês <risos> né? vão é o Que, é que esse doido do Toninho que vai aprontar! Eu tô com uma promoção hoje da casa muito boa, que é o frango no xadrez, que é top. Tá bom? Ótimo. Você come o frango no é é é é xadrez? Tá bom. Pode ser? Desculpa demora, já bom. Tá? Obrigado, hein? Ficou com umas coisas... Que assim, que ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, que, cara? Frango no xadrez. Cara, tem um, um, uma galinha aqui dentro? Tem... É, o um frango ai, no xadrez. Não, Ele não, entrou não, não. numa rinha de galo e é homicídio. É cana, filho. No xadrez é o velho? Eu vim comer alguma coisa. Você me traz uma galinha, um galo? Ah, o bebê, para que é de estresse, querida. Gal... Calma, é. vida. Bebe calma, coração. velho. Vai, você vai ficar bravinho? Eu vim no barco pra comer, não vim no barco pra pegar um galo aqui. Vambora, vambora. Ah, vai embora. Ah, tá nervosão? Frango no xadrez, né? Demorou, mas chegou. Eita! O que é isso? Né? Hã? O que é isso aí? O que é Esse que é isso frango isso aí? aqui é o seguinte, ele entrou no arrinho, arrinho no Brasil é proibido. Entendendo? Ele Nossa, matou tá um assim, galo, aí ó, é homicídio. Não, não. Então ele girando. tá no xadrez. Eu tô esperando minha namorada aqui, que eu marquei pra ela. Ah, ah, ah, né? Pra você adiantar logo o prato pra deixar aqui em cima. Meu, você, vai, você não entende também. Você, você parece que, que é tonto, velho. Meu, eu acabei de falar pra você. Não, vira daqui. Ah, mano. Eu tô perdendo a cabeça com você. Não vai tirar, Não falei... vai tirar, tira. não?